Boa tarde moçada, sou Maurício Malcoca, o terceiro, terceiro vídeo curto aqui dessa continuação dessas pedras que é um quarto aqui, que ele é de fogo e queria mostrar para vocês a qualidade, é que não está dando para ver direito a qualidade dessas pedras as qualidades delas são ótimas Mostrar ela nos, nos barrancos tem muita pedra boa para lapidar, muita pedra com qualidade para lapidação. e também tem algumas no meio aqui que são morganitas são quartos morganeta então é mostrando aqui para vocês não tem uma ideia uns mata aqui tropai tem ótimas pedras, tem pedra aqui que parece vidro, olha assim tá parecendo um vidro. um muito bonito e tem muita pedra aqui, muita pedra, muito ajeitado. Tem umas pedras, uns rosas rosa muito bonita Daqui é que eu tiro algumas pedras boas que eu vendo no mercado. Tem umas pedras bonitas aqui Isso aqui é tudo onde Um cascaio aqui é onde eu já tirei umas pedras Cai bonito e logo eu vou encerrar esse vídeo também. Para que ele não fica muito longo e também mostrar para os amigos aqui o caulinho. Aqui do lado, o então, pessoal que não conhece, caulinho. Esse pó branco aqui. Ó. Esse é o caulinho. Uma parte macia, uma parte mais dura. é um caulinho branquinho em algum lugar dele é meio rosa e agora vai dar na, vai dar no quarto de novo colocando ele nós vamos pegar a quarta aqui outra vez Pegamos na pedra de quarto, deu tudo quarto. veio muito bonito de pedra, é um veio excelente. Então quanto mais você vai subindo, mais vai dando veio. E outra parte também aqui, que é a parte de falo Aqui é um lugar meio perigoso para estar tá subindo.